Beleza, cambada. É interessante, né? Depois de Steam, DOD, a Nintendo já anunciou que vai ter um console rodando Linux. E agora, depois que acabou a série, a pior história sobre Linux que eu já ouvi, eu recebo uma notificação dessa, do projeto Spartan Console. Galera, o um Spartan Console na verdade é um protótipo que os caras estão desenvolvendo para apresentar para a Sega, para tentar trazê-la ao mercado de consoles de volta. Tá, eu anotei aqui mais ou menos a configuração dele. Esse hardware, mas assim, não especifica, por exemplo, qual processador que é, mas que vai rodar uma GeForce GTX com 4GB de RAM, não especifica com qual que é. Vai ter HD de 1TB e 16GB de RAM DDR4. Bom, ele vai oferecer uma experiência em 4K também, tanto que os caras desenvolveram um jogo chamado Sonic 4K, que é um demo, né? E que não vai ser comercializado, ele vai vir pro próprio console. Acho interessante a ideia dos caras. Bom, anotei aqui também uma lista interessante, que assim, vocês vão poder jogar jogos, por exemplo, do Game Gear, Master System, Genesis, Sega Saturn, Dreamcast e as próximas gerações. Uma coisa que eu notei é que o Spartan Console, ele tem uma, um sistema operacional Linux. A única coisa que não é open source é o Spartan Client Software. O resto nele tudo é open source. Só que eles anotaram o seguinte, que é o Spartan OS, ele não vai rodar o libreto ou o RetroArch para emular os jogos dos consoles antigos <risos> uma única coisa que eu acho triste é que o Spartan OS só vai rodar no Spartan console o único lugar que ele tem suporte uma pena né, mas fazer o que? bom, e o motivo que eu fiz esse vídeo é exatamente porque assim eles estão procurando jogos de todos os tipos para poder testar no hardware deles é, os jogos vão passar por review e ele precisa ter suporte a gamepad e obrigatoriamente rodar em linux então tá aí, eu vou deixar o link aqui na descrição, a página onde você pode, se você é desenvolvedor de jogos e quer mandar pros caras, onde você pode descrever o seu jogo para eles poderem testar, beleza? Vai ter também o link da descrição aqui de redes sociais, canal dos caras. Então é isso, eu só passei para dar essa dica, um abraço e falou!